galera, beleza, eu sou o trazendo mais um vídeo pra vocês E bom, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui Onde eu vou estar jogando Scarborough só aqui Com Facecam É, não sei porque eu fiz isso, sendo que vocês já viram aí E mano Eu sei que eu não trago muitos Scarborough Eu trago mais Bad Warriors <risos> Eu postei um vídeo tá Mas, mano É... Tá trazendo isso porque, mano, é diferenciado, tá ligado? Da vez que eu, trouxe, eu não trouxe. Cabine. Espero que eu não esteja ativado essa cabine. Diamante. Pô. Mano, não tenho diamante, tá ligado? Então. Eu vou pegar de diamante, tá ligado? Então, bora entrar aqui numa partidinha. E é isso. Só bora mano. Esse mapa aqui. Mano. O bagulho desse mapa é roxar de descalço. Vocês estão caro, né? Mano. Hum. Na verdade. Eu acho que.. Hum. Eu acho... Ah não! Eu joguei sim nesse mapa, eu tô falando bom. Tipo assim. Jogar nesse mapa, mas tá tudo errado, galera. já. Eu já joguei sim, tá ligado? Bora. É... Bora tá? Output oh, transcript: Ou tá Lado aí, mano. Tá sempre com o bacio, assim, né, cara? Ah, mano. Trai rádio. Ah, mano, cara, o nick do cara era BW e o cara foi tá nas W de 10. E, mano, desculpa, tá ligado? Eu não sou muito ruim, velho. Eu, tipo assim, eu sou focado em PVP agora, mas eu sou muito ruim, tá ligado? Então eu peço desculpas por ter ruim, tá? o item do baú muito lento, tá ligado? Eu sou muito lento. Pelo menos eu sou meu primo. Tipo assim, nem consegue pegar, tá ligado? Coitado, não. Eu não gosto aqui não. Tá no cinco. Eu odeio minha... Tire peça não sei porque que gravando, tá ligado? Assim, eu rodo mais liso, parece, tá ligado? Gravando, eu rodo muito mais liso, mano. Não sei por qual motivo, mas é isso. Bora. Deixei antes os carinhos aqui, mano. Bora ver se eu consigo abrir algum baú. Eita, mano, os caras são burrão aqui, mano. pegar tudo. Muito esperto. Os caras são burrão. Fliquiu. Morreu tá é. ah, o cara que tinha flecha Perfeito Vou colocar aqui na 3 Mano, o também Eu sou horrível, tá ligado Bora ver se o cara tinha coisa interessante Se tem eu Esse cara e mais um para ver se tem coisa interessante Aqui Ó, tem projétil Muito bom projétil Mais projétil se bem que eu já tenho esse esses caras ali ali hum, hum. manos eu sou o único que não tá ah não mano mas esse ali, ali é casinho tá muito largado velho mano vou eu vim aqui perfeito para me explica quem me explica tá vem então é uma partida isso é bom mas eu não entendi nada, tá ligado? Mano... O que que eu gosto do Mushman? Tipo assim... Você não precisa selecionar o kit, tá ligado? Porque nem alguns servidores aí, tá ligado? Servidores... Ah, o que para ali é... Pra de... Coisa... Se vier Tá, GG, é... Não veio, infelizmente, mas... Bora... Ah, não... É, tá no Senses... Coisa que eu deixo maçã, regém Opa, primeiro pegar o baú aqui, mano Tá, então bora vir aqui, pega aqui Vou roubar minha kill não, velho Mano, isso não... Você tem que ficar aqui no 3, velho Porque isso é perigoso demais, velho Mano, tô entendendo é que tá acontecendo aqui, velho? Mas só sei que eu... Ah, mano. Sai fora, mano. Tá quem Tá quem Ah, mano. Mano, eu também uso o scroll do mouse. Eu sou muito burro, velho. Por que que eu uso o scroll, mano? Alguém me fala, por favor, cara. Mas bora. Quanto cps peça será que eu pego? Mano, deixamos ser peça aqui em cima. Pra casa sei lá vocês queiram ver, pra vocês não me xingarem de rato, que eu acho bem impossível. Eu sou muito ruim. Bora ver, tá bom. É assim mesmo, tá? Regenta tá no 6: perfeito. Vou aqui. Ah, mano, também porque eu não uso bolinha, mano. Mano, foi muito bom, tá ligado? É. assim, não, mano. Eu não gosto muito bom, tá ligado? Mas, bora. Parece que não tem baú. É, mano. Não posso pegar fist. Tem que pegar meio, mano. Coisa que eu acho bem interessante aqui, mano. Às vezes eu consigo pegar o fist rápido, até, mano. Mas, mano, pegar coisa, mano, é muito difícil pra mim, tá ligado? É. meio. Olha mano, olha a cidade que eu pego os usar, velho. Me fala, velho. Como que o ser humano vai eu... resolve assim, tá ligado? Sete boa. Mano, o caso que eu fiz muita bosta. Mas muita cagada mesmo. Muito. Mano, não vai pro meio não, porque os caras tão fortes. Na verdade, mano, eu só nem para pra esse carinha aqui que ele tá com. Nove, dez vidas Mas vai vir um cara pra me inclinar Certeza Olha o cleaner Falei, mano Mano, agora tá Assim, tarde Então não tem ninguém jogando Deixa eu ver eu Nem tá tão tarde assim, tá ligado Onze da noite Onze, meia noite Hum. Agora tomar uma tiozinha. <risos> uma Hum! Hã? Que velho! Ah, Bora, velho. Vou aqui agora. Isso é que microfone. Sabe, meu, não tá mais funcionando por algum motivo que eu não sei, é agora. coisa que eu jogo muito, vocês sabem, vocês estão ligados que eu jogo muito. Ai, mano, vou tentar fazer o negócio de silêncio porque eu não concentro mais, tá ligado? Não, na verdade eu não tô nem aí, mano. Mano, esse é o mapa que. Boa, boa, mano, esse é o mapa que você consegue chegar com 4 petos, então bora. Bora. Mapa do 6. Não, 6 não, tá. É... E a primeira partida aqui é o mesmo mapa boa, mano Mapa Majestic É um mapa que você consegue ruxar somente com quantos blocos Você acha 16, sim Ou seja, 4 ferros Então é um mapa muito bom pra ruxar Ele, Você consegue ruxar rápido, rápido demais, tá ligado? Absurdamente rápido Você pega aqui, mano Bora é acima Você vem aqui, você vem pro verde Você vem aqui pro verde, sobe uma torrezinha Consegue vir aqui de boa Mano, esse mapa vocês conseguem jogar rápido Demais mano, como vocês acabaram de ver Agora eu acho que eu vou tentar ruxar, sei lá, no rosa, mano. Aqui? eu vou ele a rush, tá ligado? Pra proteger a minha caminha aqui porque eu não sou desse, tá ligado? Mas, mano, como vocês viram, eu ruxei só com quatro ferros. Então isso é muito bom. Eu, volta, eu vou a Então bora. Eu vou guardar isso aqui, aqui. Mano, eu vou tentar ruxar ali no rosa. Bora lá. Deixa eu ver se eu aqui. Vamos lá. Bora lá. Mano, Mano, eu. mano, Eita, mano esse, esse laranja tá meio rodado, Melhor eu tomar um pouquinho de cuidado com ele, mano. Daí vim pra minha base. Ah não, só pegou diamante. Tá bom então. Tá bom então, cara. Então tá bom. Mano, provavelmente ele tá vindo agora pra minha base. Um pouquinho de nada. Então não, eu vou pegar aqui, tá ligado? Rapidão. Mas antes de não, eu vou tentar matar esse cara, tá ligado? E vai morrer, tá? Mano, eu vou. Ah, mano, dane-se. Eu, vou... eu vou guardar esses diamantes. Diamantes. É. E vou voidar é. Espero que o cara não esteja na minha base. É, mano, o cara tá vindo, velho. Isso, é... Isso é perigoso. Ó, ah, o cara. No way. O cara desconectou GG, mano. Goodwin Quer dizer, easy win. Que Goodwin o que mano Se fosse Goodwin mano, ia ser. Oh. Mano, eu vou, eu vou na base dele só pra pegar o XP da caminha dele. Bora. Só pra pegar o XP, tá ligado? Tem que ir rápido, mano. Tem, tem que, tipo assim, ir na velocidade da luz. Eu tô aqui na basezinha dele. Nem consegui pegar o XP, tá ligado? Ah, não peguei de, de vitória, né? Para a última partidinha aqui, mano. Essa partida eu vou tentar ficar um pouco mais quieto, pra me concentrar. E é isso. Só vou... Foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!